Olá a todos os seguidores do Vidas Incríveis Como eu falei anteriormente Hoje eu estou fazendo uma live para falar a respeito de desafios E também falar a respeito do curso que eu desenvolvi, o Programa Alto Valor Primeiramente, para quem não me conhece Eu sou Leonardo Rocha E por que, que eu criei esse Instagram? Esse Instagram, esse canal do Youtube Tudo isso... Voltado a respeito, de vidas incríveis. Eu. Nessa vida, eu fui ajudado por muitas. Assim, eu fui ajudado por muitas pessoas. E eu gostaria de retribuir essa ajuda de alguma forma. E eu acredito que através desse meio, eu possa estar retribuindo toda a ajuda que eu tive e tudo que eu tive e aprendi de alguma forma. Seja através de vídeo de frases, de algum meio. E eu vou falar um pouquinho a respeito de desafios hoje e também mostrar, falar um pouquinho a respeito do, do meu curso. Eu passei por alguns desafios, contanto que esse daqui é um desafio também, foi a primeira live que eu estou fazendo no Instagram. Então, isso daí representa um desafio enorme Eu estar fazendo isso daqui E todo dia, a gente enfrenta alguns desafios, algumas coisas E temos que superar ou, ou, determinadas situações, aprender com elas E extrair o melhor que podemos ter Nem sempre é fácil Muitas vezes é difícil Vamos ter que enfrentar, às vezes, uma situação, uma, duas, três Quatro vezes, até sei lá quantas, até conseguir. E eu aprendi que a cada desafio que a gente supera, a gente aprende uma coisa nova. A gente consegue evoluir, se tornar melhor como pessoa e por aí é, crescer. E... Cada superação é algo positivo, é algo que a gente consegue mostrar que estamos crescendo realmente para nós mesmos. Não precisamos exibir isso daí para outras pessoas. Porém, se eu mesmo estiver bem comigo mesmo, em qualquer lugar, qualquer situação, com qualquer pessoa que, eu, que estiver próxima, isso vai ser refletido, isso vai ser demonstrado. Então eu levei alguns anos para aprender isso daí. Eu tive ajuda profissional, tive ajuda profissional, eu tenho fora ajuda profissional, tive ajuda de outras pessoas também e eu sou muito grato a isso. E com isso eu sei que eu posso ajudar outras pessoas e a minha intenção com esse canal é ajudar outras pessoas de fato, ajudar quem... Quem quer ser ajudado? Porque uma coisa que eu aprendi também nesses anos é que a pessoa só muda se ela de fato quiser mudar. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar jamais. Você pode insistir, você pode tentar, você pode fazer o que você quiser. Ela não muda. Ela só muda somente se ela quiser. Então, com isso, eu tô falando um pouquinho... É, das experiências que eu tive isso daí eu transmito muito no meu canal do YouTube para quem não viu é só entrar no YouTube e pesquisar lá por vidas incríveis você vai achar é, tem exatamente o mesmo look que tá no Instagram você vai achar alguns vídeos meus ou até propriamente aqui no Instagram em algumas postagens que eu coloquei tem um link para você acessar diretamente os vídeos lá eu conto um pouco das minhas histórias pessoais do que eu aprendi e como que eu consigo lidar com isso daí. É, eu estava planejando fazer um sorteio do curso hoje, mas pelo visto ninguém se inscreveu, ninguém participou conforme foi dito nas regras, então eu vou adiar esse sorteio, vou deixar para uma outra ocasião. E o curso que eu tô fazendo, o, programa, o curso que eu criei, o programa Alto Valor, ele funciona da seguinte maneira. Ele é um curso online. É pela, ele foi criado por mim, constitui de algumas aulas, exercícios e algumas. É um curso de desenvolvimento pessoal que eu desenvolvi online através da plataforma Udemy. Para acessar o curso, você pode acessar através do site e .udemy. Udemy se escreve u barra programa alto valor. Lá você vai ter todas as informações a respeito do, do programa alto valor. Ele é um curso pago, porém é um preço acessível a qualquer pessoa que quiser desenvolver se pessoalmente é descobrir, sei lá, um medo, tentar superar alguma coisa, ter uma meta, um objetivo, vencer algum desafio, esse curso é feito para essas pessoas. Eu estou desenvolvendo novos conteúdos para esse curso também, que eu vou disponibilizar ao longo do tempo. Ele vai se tornar um curso ainda mais robusto. Eu já comecei a divulgar esse curso agora para poder que que as pessoas já conheçam, possam interagir possam participar já do curso. O que já tem atualmente já serve de base para a pessoa descobrir o que ela quer ou o que ela está pensando, quais são os objetivos dela e por aí vai. Eu sei que não, não é fácil às vezes descobrir o que nós queremos ou quais são os caminhos que queremos percorrer, os objetivos. Mas se não pensarmos um pouco a respeito disso e não tentarmos, nunca vamos ir atrás, nunca vamos perseguir os nossos objetivos, sonhos, metas e por aí vai. Eu sei que não é fácil, na verdade nunca ninguém fala que é fácil, porque se fosse fácil qualquer pessoa faria, qualquer pessoa conseguiria, é, leva-se tempo é, estudo, dedicação e coisas do tipo, até você perceber e amadurecer de fato o que você quer e descobrir como você pode usar isso da melhor maneira possível. Eu sei que não é tão fácil assim, mas o programa em si, o programa Alto Valor, vai dar algumas ferramentas que vai permitir que você consiga descobrir o que você quer ou o que você... Vai buscar e possa entender um pouquinho melhor. Nesse momento, talvez ainda não consiga ser um superador de desafios, por exemplo, de medo. Para quem é uma pessoa que tem medo, é, sei lá, de falar em público. Talvez ainda não esteja 100% pronto para esse ponto. Porém, ela vai conseguir identificar o que, que leva ela a não conseguir expressar em público. Ela vai ter algumas ideias... Algumas noções a respeito de si própria Que faz com que ela não consiga crescer e superar esse medo, esse desafio é, Eu sei que não é fácil, por exemplo, eu estou aqui falando ao vivo E não é fácil, é a primeira vez eu estou me expressando da melhor forma que eu posso Utilizando os conteúdos e as ferramentas que eu tenho Para conseguir desenvolver essa conversa da melhor forma possível eu estou superando um desafio, justamente eu coloquei o desafio com meta aqui hoje, que é a minha ideia é poder superar um desafio. E eu quero futuramente interagir mais através das lives, através do ao vivo. Porém eu vou precisar de uma certa colaboração dos espectadores para saber exatamente o, sobre o que, que eu vou falar, o que, que é interessante, o que, que vocês querem ouvir. E através disso daí, eu posso desenvolver outros conteúdos, conteúdos que, vai, que vão agregar e vão ajudar muito mais a vocês que estão participando dessa live. Além disso, eu esqueci de falar uma coisa. Eu vou deixar a reprise dessa live no Stories do Instagram, para quem quiser assistir, vai ficar disponível por 24 horas. E eu vou tentar fazer o possível para deixar essa live disponível também, no Facebook. Para quem não, não conhece. Tem a página do Vidas Incríveis no Facebook. É o www.facebook.com.br Vidas Incríveis. Lá você também pode acessar os conteúdos. Também tem as frases que tem aqui no Instagram. Para quem gosta de ver no Facebook. Também pode ver por lá. E. Eu sei que. É uma coisa diferente. É uma coisa nova mesmo. Eu, nem eu. Assim, é, ainda estou descobrindo como lidar com isso Mas eu quero Mostrar realmente que eu posso superar um desafio E voltando ao programa Alto Valor Eu sei que não é um, é um programa ainda simples É um programa online É um programa que eu recomendo que as pessoas façam sozinhas Em um ambiente que seja tranquilo E na qual elas podem... Realizar isso sem ter interrupções de fatores externos e de pessoas. Porque é algo muito particular, é algo individual. Como um curso de desenvolvimento pessoal, ele é de fato muito particular mesmo. Ele é íntimo, é um curso íntimo na verdade. E a intimidade às vezes tem que ficar, tem que ficar restrita. Não dá para você sair falando para todos, ou para qualquer pessoa, o que você pensa, o que você acha, ou, ou as experiências que você teve não foram boas. Então, essa intimidade tem que ficar um pouco restrita mesmo. Recomendo também a quem for fazer esse curso, até um caderninho para fazer anotações, é, anotar as percepções, ou até mesmo fazer as próprias tarefas que ele tem no curso. Porque as tarefas são escritas, a pessoa tem que responder algumas perguntas escritas a próprio punho, porque assim, se ela escrever, ela vai conseguir de fato olhar, ler, analisar e enxergar o, o que, que ela está fazendo, quais são os medos, é, os desafios que ela tem que enfrentar e analisar melhor as respostas. Porque muitas vezes a gente pensa, mas o que a gente pensa a gente não consegue colocar na prática, se não colocar no papel, porque o papel vai possibilitar com que enxerguemos melhor é, quais são os nossos medos, quais são os nossos desafios e o que, que a gente está enfrentando. O papel vai, de fato, mostrar. Eu tenho um problema com, com isso, sei lá, com... Vamos falar, eu tenho um problema com um animal, tenho medo de algum animal, um exemplo. Eu tenho medo do animal tal. Ponto, você anotou isso no papel, você já sabe o primeiro ponto, você tem o problema. Você vai descobrir, ah, por que eu tenho esse problema? Ah, eu tenho esse problema por causa disso, disso, disso, disso e disso. Então você já está descobrindo a motivação que te leva a ter esse problema, esse medo de um animal X. Como eu vou fazer para superar isso? Você vai traçar no papel. Eu quero... E sei lá, aos poucos eu... Quero conhecer melhor esse animal. Então vou pesquisar na internet melhor a respeito desse animal. Entender como ele vive. O que, que ele faz. Quais são os hábitos dele. E por aí vai. É, são maneiras de descobrir como... Aos poucos. Passo a passo. E evoluindo. Você não vai superar um desafio. Um medo. Da noite para o dia. Isso daí é impossível. Porém, você vai descobrir os caminhos para ir superando aos poucos. Cada passo que você dá... Já é uma superação Normalmente quando se tem um desafio Você tem que superar ele E a superação não vem de imediato Ela vem de passo por passo Você faz uma coisa, dá um passo Vê Testou? Você acha que conseguiu superar isso daí? Você dá mais um passo Você acha que não conseguiu? Você volta, revê algumas coisas E com isso vai superando aos poucos Até você conseguir concluir isso, o que eu acabei de citar é uma das coisas que você vai ver no programa Alto Valor. Eu chamo esse módulo de Programação Verbal. Eu não vou entrar muito em detalhes, porém, é o que eu acabei de citar faz parte um pouquinho dessa Programação Verbal. E isso daí é uma das ferramentas que pode ajudar você a reconhecer medos, a superar metas, desafios e outras coisas. Então, essa ferramenta vai te dar o um reconhecimento que você precisa para saber como lidar melhor com isso daí. Além disso, eu sei que existem outras coisas e as outras ferramentas. Eu estou trabalhando melhor a respeito disso daí. Eu quero permitir que a pessoa possa se aceitar como ela é de fato. Porque muitas vezes a pessoa não se aceita, tem dificuldades de aceitação. E eu sei que, às vezes, precisa da aprovação de terceiros. Na verdade, não. Na verdade, você não precisa da aprovação de terceiros. A única aprovação que você precisa, de fato, é a sua aprovação. E com isso, você vai conseguir superar esse desafio. Eu sei que não é fácil mesmo. Eu estou repetindo que não é fácil por vários motivos. Não é fácil porque é uma coisa interna. Porém, se fosse fácil, qualquer pessoa superaria, você encontraria um mundo onde pessoas não teriam medo. E o medo faz parte da, da gente como indivíduo. O medo é o que ajuda nós a superarmos os desafios. Se não tivéssemos medo, não superaríamos muitos desafios que temos. Ficaria, é... Não teria graça a vida do jeito que ela tem. Posso tomar um pouquinho d'água para poder continuar falando. Então, o medo é o que permite a gente ir adiante, é o que permite a gente conseguir avançar e lidar com as situações no dia a dia, na vida, as situações por mais adversas que sejam. Então, isso daí é algo muito importante, é algo que vai ajudar muito mesmo a gente. Como pessoa, como pessoa, como indivíduo, eu sei que não, não é algo simples de lidar, mas temos que lidar com isso daí no, no dia a dia e fazer o, da melhor forma possível. Da tá? forma que nós consigamos é, lidar de uma maneira que, que seja. A melhor, assim, para gente, é, só um momento, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês a respeito do programa Alto Valor, para que vocês conheçam um pouquinho de como funciona, como que é, e só mostrar aqui, como vocês estão vendo, essa é a página que vocês vão encontrar do, do, a respeito do curso Programa Alto Valor, na Udemy. Vocês estão vendo algumas informações. Ali tem o nome do curso. Aqui o que você vai aprender. Algum o requisito mínimo para participar do curso. Uma leve descrição do curso. Para quem que ele é destinado. E aqui algumas informações sobre o conteúdo do curso. Atualmente ele é composto de 20 aulas. Ele tem uma duração média em vídeo de 49 minutos. Ele possui vários vídeos. Tem alguns artigos, recursos para download. Você pode acessar esse curso em qualquer dispositivo móvel, ou na televisão, ou em computador, onde você achar que for melhor. Aqui está falando um pouquinho a meu respeito com o instrutor. E aqui é essa parte feedback dos, do aluno, é onde todos os alunos podem fazer a sua avaliação a respeito do curso. Onde eles podem conhecer é, melhor quem tipo, quer fazer parte do curso, pode conhecer através dos feedbacks dos alunos, se é um curso bom, se é um curso ruim, e como ele é avaliado. O curso pode ser avaliado com estrelas. Você pode avaliar ele de uma estrela até cinco estrelas. Cinco estrelas seria a avaliação máxima do curso. E tem um vídeo aqui com uma pré-visualização do curso, o canto direito aqui, que você pode visualizar e ver um pouco a respeito do curso, obter umas informações extras. Além disso, aqui... No curso você tem a. Quando você adquirir ele, você tem a visão geral do curso. Você tem um campo aqui com as perguntas. Um campo com, a, com os anúncios do instrutor. Se eu fizer algum tipo de anúncio, vai aparecer aqui. Tem as informações a respeito do curso. Você tem um certificado de conclusão também. Quando você conclui o curso, você tem um certificado de conclusão fornecido pela Udemy. Aqui você tem, o nessa aba, o conteúdo do curso. Está todo o conteúdo do curso aqui. Na frente aqui, o que está em branco é o, que, é o que precisa ser feito. Quando você faz ou conclui uma aula, ele vai ficar com esse tracinho azul. Aqui, nessa parte, tem algumas é, PDFs que são complementos do curso e também algumas tarefas que tem o curso. Tem o campo aqui de perguntas e respostas, onde qualquer aluno pode fazer perguntas e respostas e ser respondido é, pelo, pelo próprio instrutor, no caso eu, ou por outros alunos. Tem o campo de marcadores. Durante o, o curso, nos, nas videoaulas, você pode utilizar marcadores, fazer uma breve anotação do que... É, você precisa anotar sei lá, Alguma coisa, uma informação para estar tá lembrando Você pode fazer através do marcador e, e todos os marcadores Vão ficar aqui E o último, aba É a aba de anúncios Onde eu, todos os anúncios que eu fizer vai, ficar, vai aparecer aí Aqui como você pode ver é Acima, na parte que é, Eu posso seguir para a próxima aula Eu clico aqui a, a parte de baixo Que é onde tem 9 de 20 conteúdos concluídos é o quanto eu progredi no curso. A hora que tiver completo, vai aparecer essa barra completa. E na frente tem um troféuzinho aqui. Não está dando para ver que está um pouco escuro. Mas quando aparece esse troféuzinho aqui, é que você concluiu o curso. É uma plataforma simples de ser utilizada A Udemy. Não é difícil. É uma plataforma que oferece cursos. Esses cursos é, são cursos pagos, porém, às vezes você pode conseguir esse curso com desconto, com um valor um pouco mais abaixo. Basta você clicar aqui nesse Compre Agora para poder adquirir o curso. É um curso simples, é um curso fácil, é, de pouca duração, mas que qualquer pessoa pode fazer. Esse é o curso Programa Alto Valor. Eu fiz essa live com a intenção de falar um pouco de desafios e falar um pouco a respeito desse curso. Eu acho que deu para compreender exatamente o que eu tinha para mostrar. Eu acho que deu para perceber. E com isso daí eu vou encerrar essa live. Quem tiver perguntas pode entrar em contato comigo aqui através do, do Vidas Incríveis. Pode entrar em contato é, mandando uma mensagem direta ou qualquer tipo de mensagem que eu vou estar tá respondendo as informações, as dúvidas que surgirem. Eu agradeço por terem participado dessa live. Muito obrigado a todos. É, eu vou deixar disponível nos stories do Instagram para quem quiser rever. E vou tentar colocar essa live no Facebook. Eu agradeço a todos. Sigam a página Vidas Incríveis. Todos os dias eu posto uma frase ao amanhecer de manhã e ao final da tarde. Uma frase inspiradora. Às segundas-feiras eu posto um vídeo novo no YouTube, para quem não sabe. E... e é isso daí. Eu estou procurando fazer o meu melhor, fazer algo de maneira positiva e ajudar as pessoas da melhor forma que eu posso ajudar nesse momento. Agradeço a todos. Muito obrigado. Tenha um bom feriado, um bom final de semana e até a próxima.